Fala galera, eu vou Fuzari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? <risos> hoje é dia de atrofiar o cérebro <risos> Anime é o novo Yu-Gi-Oh, lembra das cartinhas demoníacas? Agora é o anime que tá deixando você burro, e o que acontece? Você assiste anime, atrofia o cérebro e vem parar aqui no canal, no SBS O dia mais aleatório da sua semana, que mudou, agora é sexta-feira, fazer o que né? Pra encerrar a semana, pra começar a milhão, só que... É mentira isso, no Atrofiuser, porque aqui você aprende muita coisa, você aprende sobre esmama, você aprende a não vender fiado, você aprende diversas dicas de sobrevivência nesse mundo, não é verdade? <risos> Quer mandar suas perguntas para aparecer aqui no vídeo? É só deixar link aqui na descrição, tá bom? Deixa sua perguntinha e vamos lá tirar essas dúvidas atrofiadas. Vamos lá, o CLV Gil, se a gente for comprar rapidamente o arco atual da Egghead com o arquipélago de Shaboud, dá pra notar algumas semelhanças com o retorno do Kizaru, da Bonnie, do Kuma aparecendo no arco. Não sendo em Egghead, é a temática dos dois arcos de fugir da marinha. Na verdade Gil, o Oda, pra ele ter essa série tão monumental e grandiosa que ele tem... Ele tem alguns caminhos que ele segue, que quem se aprofunda um pouquinho mais, quem você fez aqui, acaba notando. Existem diversas similaridades em quase todos os arcos. Se você for pegar aqui paralelos, você vai achar paralelos de diversos arcos acontecendo. O ano a gente comparava muito com o Ennis Lobby, com toda aquela grandiosidade, depois com o Marineford. Porque diversas estruturas narrativas estão presentes, então... O Oda ele é genial na sua escrita, mas ele também se vale de alguns atalhos para compor a sua história. Egghead é isso, você vê e você começa a lembrar de diversas coisas paralelas que aconteceram ali em Shabold. Só que isso se repete em cada um dos arcs. Você vai para Dressrosa, Rosa, você vai achar, você vai para Punk Hazard, você vai achar, você vai para o ano, você vai achar. Muito interessante a forma que ele compõe a história. Mesmo sendo uma coisa que a gente já viu, você sente sempre aquele frescor. E por isso que ele é um bom escritor. Não é verdade? olá Ragnarok. Será que o Insama não poderia ser o verdadeiro Joy Boy? Que era sempre alegre e libertava o povo, mas se corrompeu por algum motivo e por isso não quer que saibam sobre o século perdido? Para não descobrirmos seu verdadeiro eu. E o fato de não revelar sua aparência ainda seria que ele na verdade tivesse a aparência de Nika sendo ele o verdadeiro. Mas agora de uma forma corrompida e o desejo... Para surgir a fruta do Luffy, talvez fosse a volta de Nika, que era sempre alegre e ajudava as pessoas. Então ele seria o Sad Boy agora? Em vez de ser o garoto alegre, vai ser o garoto triste? <risos> não dá para descartar, tá boa Essa teoria aí de Insama ser o verdadeiro Joy Boy. É uma teoria que já ronda fã muito tempo. É aquele tipo de teoria que talvez as pessoas não acreditem tanto, mas não dá para refutar até porque não temos qualquer tipo de informação. Muito relevante sobre Joy Boy. É uma possibilidade muito real. Eu gostaria que fosse o Bantitas e alguém realmente contra o Joy Boy. Que esse personagem, se ele veio a morrer, se o corpo dele está lá realmente na câmara gelada, ou aconteceu qualquer outra coisa, que ele tenha morrido de uma forma épica. Estilo Gold Roger, Barba Branca. Eu acho que isso seria muito mais legal para a trama do que você ter esse Joy Boy virando sad boy. <risos> Com toda a composição ali, o pedido de desculpa que ele deixou para Poseidon E agora se tornando essa pessoa que controla o governo mundial Mas como eu disse, tudo é possível no mundo de One Piece eu acho que as pessoas preferem acreditar que Insamar realmente é antítese de Nika A mãe natureza, é, controla o mar e aí vai para um outro caminho diferente de não ser a figura lendária do século perdido. E ser o seu grande inimigo. Lutine quer saber como os marinheiros conseguiram conter um prisioneiro com nível de força doível. Usuários de fruta podem ser enfraquecidos com Kairoseki. Assim facilitando os manter presos. Mas e os piratas fortes que não possuem frutas? Imagino que a força individual deles poderia ultrapassar boa parte das defesas de Impel Down, Desconsiderando o o Magalhães, é claro. É uma excelente pergunta. Se o Evil tiver uma fruta, já sabemos que o Kaido aqui basta para conseguir conter ele independente da sua força. O Kaido foi preso diversas vezes pela Marinha, a Big Mom foi presa em um ano, passaram um monte de corrente e conseguiram conter a sua força. Só que se ele não tiver uma fruta, o que eu posso dizer para você aqui é o fator Aramaki, que tem aquele poder de drenar a energia dos seus inimigos. Eu ainda acho... <risos> Eu ainda acho que o Evil vai surgir magrão, só que igual o... O Barba Branca é jovem Imagina que coisa engraçada né Porque o Queen ele emagreceu Ficou aquela uva passa feia pra caramba Só que o Evil poderia ser diferente Ele emagrecer fica parecendo o Edward jovem Seria muito interessante Agora outros personagens poderosos Aí vai da licença poética do autor realmente De colocar qualquer tipo de algemas Que eles não... O Roger... O Roger foi executado com dois tocos de madeira na mão Você acha que um pedaço de madeira, uma ripa velha que ali ia segurar o Roger? É licença poética então. <risos> Se uma madeira conteve o Roger Qualquer coisa, até em forca gato vai conseguir prender o Evil se ele não tiver fruto Felipe Caris Eu vi recentemente a teoria de que Down seria o alinhamento dos planetas E agora a Jay Garcia e todo mundo não para de falar de planetas mais um ponto interessante foi o Roger dizer que eles chegaram muito cedo. Será que em Left Tail existe algum mecanismo que só vai abrir quando os planetas se alinharem? E quando o Roger e a tripulação chegou, eles puderam calcular exatamente o tempo que faltaria. Os famosos 20 anos. Eu acho que tem algo que os piratas Roger não completaram em Left Tail. Eles descobriram a verdade, eles acharam o tesouro Piece. O Ray até queria contar a história para o Luffy, mas... Tem algo realmente que não veio acontecer porque eles chegaram cedo demais. E se envolve, já sabemos, Poseidon e as armas ancestrais. Temos o tesouro Piece que pode acabar sendo algum tipo de reator da energia que o Vegapunk tanto busca. O sol que ele busca para fornecer essa energia de graça para a todo mundo. Que os Piratas Roger realmente não chegaram a utilizar. Pode ter a conexão com as armas ancestrais. Tem algo a ver com o alinhamento planetário, o surgimento total de Lovetail? Eu não tinha pensado muito bem nisso. Mas tem algumas coisas que vão para o caminho do que você está dizendo. Primeiro, vamos falar aqui das cidades misteriosas de ouro. Um anime, já fiz um vídeo, eu recomendo muito você ver esse vídeo. Porque ele é muito legal. Tem muita coisa paralela com o mundo de One Piece. Ali nós temos o protagonista Esteban. Que ele viaja para cidades de ouro. Tentando decifrar alguns mistérios. Ele tem uma personagem que é exatamente como a Robin. Você tem os Olmecas, que é o povo da borracha. Que deseja achar o, o tesouro de uma civilização antiga que é basicamente One Piece. E lá é um reator antigo. Como é que funcionam algumas coisas aqui? Só para a gente tentar combinar essa parte do alinhamento planetário. Lá existem sete cidades de ouro. Olha que coisa legal aqui One Piece. Temos o An, a cidade de ouro que nunca apareceu ouro. Até o presente momento, só em Xandorá. Só que nessa, nesse anime das cidades de ouro. Algumas cidades só se tornam de ouro quando são banhadas pela luz do sol. À noite elas são cidades normais. E temos a velha Wano embaixo da água. Então talvez, eu ainda pense assim que aquela cidade quando abaixar vai ser toda feita de ouro a cidade de ouro. Seria muito legal. Então tem uma combinação aqui já com a parte do sol, do amanhecer. Uma outra coisa muito importante que se conecta com os piratas Roger. Talvez não terem conseguido fazer o que tinham que fazer. Chegar cedo demais e rirem. É o chapéu de palha. Porque nesse anime da Cidade de Ouro, o Esteban, ele tem um pingente que ganhou do pai. Tem o Shanks, tem inclusive até um personagem como o Shanks nesse anime. Que salva ele da mesma forma lá no mar e entrega esse pingente pra ele. Que pertencia ao pai do Esteban. E esse pingente, ele é a chave para abrir as portas da antiga cidade. Do antigo reino que foi dizimado. Por guerras, inclusive. E também é a chave para acionar esse grande reator de energia e o chapéu de palha ele tem que ter um simbolismo maior na série o chapéu de palha não estava com Roger na última ilha então além dessa coisa do alinhamento das três armas ancestrais o chapéu de palha ele pode acabar sendo uma espécie de chave sim para acionar o tesouro One Piece e por enquanto é o meu headcanon favorito dessas grandes conexões como os planetas acabam entrando nisso não sei dizer, eu acho que tem mais a ver aí com eclipse, alguma coisa que pode vir a acontecer ao mundo em si do que em Left Tail, Beleza? João Vitor Santana, por que seus reviews de One Piece você nunca coloca imagens do mangá enquanto fala sobre o capítulo? Seria tão melhor pra nós que não temos tempo de ler o mangá e temos que recorrer a seus vídeos que inclusive são os melhores. O Bruno Bandeira exemplo faz isso, é muito bom ver as imagens do mangá mesmo enquanto escuta a história. João... Existe um grande risco, um risco altíssimo, eu diria que 99% de se tomar strike quando se coloca imagens das páginas do mangá Eu coloco pequenos trechos, nunca vou colocar páginas dos mangás aqui Eu queria colocar, pegar o anime, por exemplo, o episódio, colocar o episódio inteiro e ir falando por cima Mas eu não posso, não posso ter esse fair use E O mangá, os japoneses, eles são complicados uma hora vem esses strikes, uma hora eles acabam cobrando, alguém acaba pegando manualmente ali, dando strike, então é muito arriscado. Já vi grandes amigos, já vi canais gringos perderem todos os seus trabalhos simplesmente porque eles usaram trechos do mangá ou do anime. Eu mesmo já tomei alguns é, warnings do YouTube por usar pequenos trechos do anime Então assim, não é que eu não quero né? por escolha de edição É simplesmente porque eu não posso E é um risco muito alto Se o Bruno não usa páginas inteiras Bom, é um risco que ele está correndo Eu não vou correr esse risco, infelizmente, de perder o meu trabalho Afinal, eu dependo disso Não dá pra ficar... Moscano, porque, como eu disse, uma hora vem esses extracts. Uma hora eles <risos> vão cobrar isso daí, tá bom? Monstro Pontelli. O Oda já disse que no final da série teremos um pirata com tapa-olho. Marca característica dos piratas. Com isso, pensei na possibilidade de o um pirata com tapa-olho ser o Barba Negra. Visto que, em questão de personalidade, o Barba Negra é o que mais se aproxima dos piratas que conhecemos. Eu penso na possibilidade do tite perder um olho em uma luta, talvez, contra o Shanks. E aparecer na guerra final com o um tapa-olho e uma aparência muito parecida com o barba negra da vida real. É legal isso, né? Realmente o Oda disse que quando surgisse um personagem... Se você não sabe, vocês já aguarda, hein? Quando aparecesse o um personagem com o um tapa-olho, a série estava nos seus momentos finais. Só que ao mesmo tempo, ele também foi questionado depois sobre isso e o visual em si. Porque o tapa-olho, como o próprio autor diz... Ele faz parte das vestimentas de um pirata Você sempre associa perna de pau Lembra da teoria do Jim B Que ele ia voltar com perna de pau Quem é mais antigo deve se lembrar dessa teoria O tapa-olho E você não vê muitos piratas seguindo para esse caminho Da perna de pau, do tapa-olho Inclusive o tapa-olho, né? o Zoro mesmo não utiliza Só que o Oda disse que quando surgisse era o fim da série se aproximando Uma outra coisa que ele acabou dizendo em relação a isso é que ele não queria já criar personagens, piratas, com esses visuais Ele queria escrever a história de um garoto que se tornaria esse pirata do tapa-olho Na minha humilde opinião, dada todas as circunstâncias e as entrevistas que o Oda deu Falou sobre isso, sobre o tapa-olho O Luffy é o que mais tem possibilidade de no final da série realmente ter um tapa-olho e faz sentido né, porque é uma imagem muito icônica Luffy rei dos piratas com tapa-olho Seria uma mudança muito interessante no seu visual Até para distinguir um pouquinho do Gold Roger Seria legal Então eu acho que pode acabar sendo o Luffy Mas é aquela coisa, não dá para descartar O Barba Negra com tapa-olho também ficaria insano Muito irado e daria todo esse tom, esse toque a mais O Oda disse isso há muitos anos e pode ter mudado de ideia Por que não? Em vez de colocar o Luffy, vamos colocar aqui o Barba Negra só para vender mais bonecos. <risos> Não é? Essas mudanças visual aí só para vender boneco. Seria bem legal. Eu acho que é o Luffy, mas Barba Negra tem uma grande possibilidade de ser sim o personagem do de um olho só, do tapa-olho. Olá, Henrique Oliveira 23. Nos últimos capítulos recebemos revelações sobre a origem das Akumas no Mi, bem como a existência de uma energia misteriosa. Você acha que o Oda pode se voltar para o haki dar uma explicação mais profunda sobre ele ou até mesmo dar uma nova origem? Eu acho que no Haki em si, o Odo ele não vai se aprofundar tanto, porque ele já acabou explicando. Aquilo é manifestação do espírito e todo ser vivo possui isso e pode transformar em Haki. O Haki do mundo de One Piece, ele não precisa de uma explicação tão mirabolante. Por quê? Porque ele é um arquétipo, um arquétipo utilizado em diversas séries. Ele é o Chakra, ele é o Ki, ele é o Nen, ele é a Aura. Todos os grandes animes têm esse tipo de poder sendo uma coisa inerente dos seres vivos. O Haki não precisa se aprofundar, porque... Se o tentar achar uma explicação sobre isso, sobre como funciona, da onde veio... Talvez ele acaba se perdendo um pouquinho, tá bom? Acho que deixa para as Akumas no Mi, seria mais legal. A origem do Haki continua sendo puramente a existência. Haki do Rei, aí é um pouco diferente. Porque poucas pessoas nascem, se tem a ver com a vontade herdada... Aí poderia ser uma coisa que é, seria legal ele desenvolver, tá bom? Mas o Haki de uma forma geral, armamento, visão... É a manifestação do seu espírito. Combinado nas tonalidades das suas cores. Nessa Dal Gostaria de saber se já considerou a possibilidade do Zebek ter sido a versão passada do Joy Boy. Mas que acabou sendo corrompida. Se avaliarmos. Todos aqueles que desejavam algum tipo de união e liberdade... Big Mom, Kaido, Barba Branca... Foram atraídos por ele, que deveria ter um sonho parecido. Além disso, ele pode ter sido o antigo usuário da Hito Hito no Mi Modelo Nick simplesmente ter manifestado poderes diferentes daquele que o Luffy mostrou... Quando acreditava ter a Gomu Gomu. Exatamente. É uma possibilidade bem real, já foi discutida. Até fiz uma teoria interessante aqui sobre o Zeebeck... Tentando se tornar o Joy Boy... Forçando aí uma espécie de libertação de escravos lá em God Valley Tinha escravos, por que ele ia estar em qualquer lugar? Ele estava interessado é, no Gorosei, em libertar os escravos Só conhecemos o lado da história vencedor da Marinha Vocês sabem que quem vence uma guerra conta a história do jeito que quiser Não sabemos realmente o que aconteceu com o Zebeck. Pode ser que ele tenha forçado, tentado forçar esse despertar de Joy Boy Libertando esses escravos não à toa o Kaido já sabia disso. A Big Mom também sabe algumas coisas relacionadas ao tesouro One Piece. Que certamente vem desse período que eles passaram com os Rocks. Se tinha a Gomu Gomu ou a fruta Denica, duvido muito. Duvido muito. É uma fruta extremamente boba, engraçada, ridícula. Que não combinaria com o personagem que foi proposto pelo autor. Pelo menos na descrição dele. Não só pela Marinha aqui que eu estou falando. Mas também pelos seus ex-integrantes, Kaido, Big Mom, o próprio Barba Branca tem aquela cena bem icônica que ele fala com o Shanks e quando olha para o Shanks, a cicatriz que aquele cara fez dói então isso acaba tendo uma conexão, foi o Roger ou foi o Zback? porque tem essa teoria né, do Shanks ter uma ligação também com o nunca vimos o Barba Branca chamar o Roger de aquele cara ele tinha um grande respeito pelo Roger agora com o Zback, já é um pouquinho diferente Pode ser isso, que ele tenha tentado forçar. Mas não acho que algum Gomu estava com ele. Até porque o despertar foi somente com o Luffy. O Gorosei confirmou isso pra gente. E é isso, bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, faz o quê? Deixa um likezão aí, né? Pra eu saber. Deixa suas perguntas também, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui!